Hoje o nosso vídeo, o nosso conteúdo vai ser literalmente 100% fora da curva. Olá, galera. <coughs> Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Para quem me acompanha, me segue aqui no canal, já sabe que eu sou gestor de tráfego eu com muito e trabalho 100% com a internet, vivo dos meus ganhos online na internet, sendo especialista em tráfego pago em negócios locais, então eu gero meus ganhos na internet. Estou aqui para compartilhar com vocês experiências, a qual eu obtivo sempre em campo de batalha. Galera, e nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, eu vim abordar aqui sobre um tema muito, muito, muito que está encheu, que está pipocando aqui no canal muitos de vocês principalmente os homens né tanto homem como mulher estou fazendo muitas buscas muitas pesquisas sobre esse tema de como ver contas privadas no instagram de como ver fotos privadas no instagram então, com base em todas as informações que eu qual obtive aqui no canal eu pude analisar todas as mensagens as métricas tem muita gente que está até deixando aqui nos comentários e falando que paga e já vi até comentários de pessoas pagando e até cobrando também para que as pessoas possam fazer tá, um trabalho específico de mostrar o perfil da outra pessoa para si e o fato é que com todos esses fatores, eu cheguei num ponto aqui numa conclusão tá e esse meu vídeo esse meu vídeo aqui dá uma olhadinha para ele aqui ó e esse meu vídeo de como ver contas privadas no Instagram bateu 10 mil views e com base em número de inscritos de 10 mil views ok ou seja 10 mil pessoas que visualizaram esse meu vídeo apenas 29 pessoas se inscreveram no canal e o que isso significa e o que tem a ver com essa informação. Então isso significa que tem muita gente que estão atrás dessa informação, que estão atrás desses vídeos, desse conteúdo, a qual já relatei, já busquei até na gringa e de fato não encontra tá? Uma fórmula mágica e nem uma coisa específica, uma ferramenta. E nem uma ferramenta específica que possa ajudá-los. Então com base em todo esse contexto, eu quero ajudar você a resolver de vez por todas com esse problema. Como eu havia informado, peguei todas as informações necessárias e montei eu criei olha aqui para mim eu criei e desenvolvi um método que realmente todos os dias eu tô testando eu tô validando para mim compartilhar aqui no canal mas portanto tá tem uma coisa também que eu quero pedir muito que esse vídeo aqui esse mesmo conteúdo bata mil views ou seja mil pessoas inscritas aqui no canal comente aqui embaixo comente aqui embaixo deste vídeo aqui deste conteúdo que mesmo vídeo tá hashtag eu quero um método deixa aqui embaixo aqui do vídeo olha aqui para mim se justamente esse vídeo aqui chegar a bater 10 mil views ou seja bater 10 mil inscritos está mil K de inscritos eu vou liberar para você vou soltar para você aqui no canal de forma totalmente gratuita esse conteúdo validado quentinho quentinho só para você pegar copiar e colar sem uso nenhum de maracutá de ferramentas gringas que não funcionam tá de ferramentas por aí que todo mundo ensina aí realmente não dá certo, beleza? Mas nesse meu método, que estou testando cada vez mais para compartilhar aqui no canal com você, realmente vai funcionar se você seguir exatamente okay, o que eu vou estar tá ensinando nesse conteúdo. Então esse vídeo aqui foi para abrir para você essa oportunidade, ok? Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo aqui, esse conteúdo, porque vai te ajudar bastante, vai te agregar bastante. Eu tô cada vez mais te entendendo, tô cada vez mais agregando valor para agregar mais ao método e assim trazer para vocês de forma bem clara e objetiva esse conteúdo novo que virar, ok? Assim que a gente bater, que a gente chegar no nosso objetivo de 10K descrito, porque isso é um merrequinha tá isso você consegue fazer você consegue me ajudar então você me ajuda para eu te ajudar então isso vai ser muito importante para a gente crescermos juntos aqui no canal então esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje informativo e bem rápido bem direto ao ponto Ok e aguardo você aqui nos comentários bateu 10k de inscritos eu venho aqui e libero para você só para você o conteúdo aqui é massivo validado só para você fazer exatamente o que está ensinando e com isso você obter os resultados que almeja que é de ver uma conta privada que é de ver uma foto privada no perfil, então isso vai te ajudar bastante que eu sei beleza? Que eu creio que vai te ajudar muito tenho certeza absoluta que você depois vai me agradecer com toda essa minha experiência e conhecimento que eu quero compartilhar com você aqui no canal então um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo